Como Elaborar um Plano de Negócios Parte 3 – Análise de Mercado Um dos principais componentes do Plano de Negócios é a análise de mercado. Ela ajuda você a compreender o mercado onde vai atuar. Afinal, é fundamental conhecer seus clientes, concorrentes e fornecedores. O primeiro passo é identificar o segmento de clientes que você irá atender. Um segmento de mercado é um conjunto de pessoas ou empresas com características em comum. Ao agrupar clientes, você satisfaz suas necessidades com eficácia. Quanto mais recursos e opções os clientes demandam, mais motivos para dividi-los em segmentos. Para dividir seu segmento de mercado, responda às seguintes perguntas. Quem está comprando? O que está comprando? Por que está comprando? Hábitos de compra, renda, nível cultural, onde moram e estilo de vida. Se o cliente é uma empresa, como e quem decide as compras? Este conhecimento irá definir os canais de distribuição, ações promocionais, planos de comunicação e a política de preços. A concorrência deve ser avaliada em relação à sua posição no mercado. Você conhece os produtos e serviços dos concorrentes, suas características, benefícios, preços? Como vendem? Por que os clientes compram do concorrente? E por que deixam de comprar? Seu concorrente responderá rapidamente à sua ação. Ele tem recursos humanos, financeiros e tecnologia para reagir. O mercado fornecedor. É formado pelas pessoas e empresas que fornecerão materiais, equipamentos, produtos e serviços. Mantenha um cadastro atualizado dos fornecedores. Pesquise pessoalmente, por telefone ou pela internet, preço, qualidade, condições de pagamento, quantidade mínima e o prazo de entrega.